Eu vou jogar com a Bibi no Brawl Stars E vou mostrar pra vocês o super dela E tudo sobre esse personagem Agora, aqui no canal Bruno Clash okay. E aí, Clashers beleza? Bruno Clash tá mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estou aqui na minha conta do desenvolvedor, isso mesmo E vou testar, aí você tá vendo na tela aí que eu já estou com a Bibi na tela pra vocês Vou mostrar direitinho pra vocês aqui todos os detalhes dela Olha que top que ficou esse brawler, mano Olha que bacana, mó estilosa com aquele... O, o, o taco na mão, malandro Que doideira é essa? Muito louca essa... Personagem, a Bibi, além de tudo tá muito forte, vou mostrar pra vocês também Jogando com ela nos modos Mas antes eu quero mostrar uma coisa que muita gente ficou perguntando Mas e o super dela? Será que o super dela é aquela batida que afasta ela? Qual é o super dela? Bom, vou mostrar pra vocês e acho que nada melhor do que mostrar pra vocês Ela, a, esse super aqui ó, deixa eu pegar aqui pra vocês, aqui Aqui dá pra gente testar o Super de uma forma diferente, mano. E aqui fica bem mais explicado pra vocês. Bom, vamos lá então, eu vou explicar pra vocês como vai funcionar. Olha, é o seguinte: a Bibi tem ali uma barra amarela embaixo das barras de ataque dela. E aí, pra você entender, é muito simples, ó. Você vai bater. Quando ela tiver cheia, essa barra, você vai arremessar o seu adversário pra longe. Quando ela tiver cheia, então, você arremessa pra longe. Quando ela tiver aí, ainda. Sem nada, sem a barra, você não vai arremessar pra longe, só vai tirar o dano lá mesmo Ó, só o dano lá mesmo, agora se eu for lá e for carregando, ó, não bati E aí eu vou dar o primeiro tapa, ó, arremessa pra longe, galera E olha, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui no outro mapa, no outro parte do mapa aqui Que também joga pra bem longe, ó, vou botar aqui pra cá, ó, ó lá Olha o que acontece, joga pra longe também ali o, o nosso amigo robôzão, ó Quando já não tem mais a barra cheia, ela para de empurrar mas quando tem ela cheia, olha o que acontece POU! Já foi pra lá também Muito bom né galera Agora eu quero mostrar pra vocês o super galera O super é uma coisa muito louca E vai, vai acontecer da seguinte forma Eu vou soltar o super E vocês vão ver que eu vou conseguir acumular alguns supers Durante o período que eu tô soltando o super Porque aqui A gente vai ver que aqui a gente consegue Dar muito super seguido Por conta a quantidade de De adversários que a gente tem aqui ó. Vou colocar aqui, eu vou vir aqui no cantinho Olha o super se acumulando Você vai ver que o super vai ficar batendo Vai ficar se acumulando, ó, dá uma olhada Vou tentar soltar rapidinho, assim que já soltar Eu já solto o outro, três super na tela Olha isso, quanto super na tela, ó Três supers acumulado na tela O que que ele solta? A Bibi solta aí uma bola de chiclete gigante é, E ela vai rebatendo O alcance dele é muito longe, ó Vou até bater aqui mais um pouquinho Pra poder pegar o super de novo, vamos lá, vamos pegar aqui, peguei o super de novo E aí eu vou soltar, vocês vão ver que ele vai ficar rebatendo E aí no período que ele tá rebatendo, eu consigo soltar outro porque aí já acumulou mais dano nas tropas também, galera É muito doido E você vai ver que, ó, como, ó vou simular aqui pra você Olha a, a, a, o tamanho desse super Ele bate lá na outra, no outro lado da parede e volta, então... Nesse período aí eu já consigo soltar mais um super, ó lá Já solto mais um, já solto mais um É isso, ó, solto mais um, mas aí já tem três super na tela ao mesmo tempo Doideira, né rapaziada? Bom, agora vamos testar aí na prática Jogando alguns modos pra vocês verem como é que tá essa personagem Então, bora lá, vamos testar na prática Vamos lá então, estamos no combate, mano E agora a gente vai achar aqui, ó ah, os personagens, vamos ver o meu que vai dar Contra os personagens de verdade, né Ó, pegamos aqui, encontramos aqui, ó Um Um personagem, o, o Opa, opa, deixa eu pegar aqui até aqui, ó A minha cacheta, e já bater aqui, ó Ó, eu vou deixar encher o amarelo Ah, ele fugiu, eu ia deixar encher o amarelo Pra vocês poderem ver, agora acho que vai dar, agora acho que vai dar Vamos ver se a gente consegue jogar ele pra longe Ó lá, bateu Ele foge, mano Filha da mãe Agora eu vou também pegar aqui o meu super Pra vocês verem o super aí No... Ó, olha, olha onde ele vai, ó. dá uma olhada, dá uma olhada onde ele vai ó. Olha isso aí, onde ele vai A lonjura do negócio Olha, já bateu ali consegui... Opa, opa, opa, vamos dar uma vazada aqui Senão vai dar ruim Vamos pegar aqui mais uma cacheta Enquanto isso, e aí a gente já vai partir ali pra cima Ei, danado, ei, danado Sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá já jogando pra longe, olha que doideira, mano Joga pra longe, joga pra muito longe ali Com esse poder aí, esse passivo, poder passivo, né Essa habilidade passiva da personagem Vamos jogar pra longe agora a nossa amiga aqui Boa! Ai, não pegou Fugiu, ele ficou, fugiu Vamos soltar aqui, ó. olha isso Soltamos ali, ele bate várias vezes ali e acaba dando o dano no, na pan É uma doideira, é uma doideira Vamos aqui agora aproveitar essa batida aqui Ó, já batemos ali, arremessamos pra longe e acho que agora já foi. Não tem jeito no combate, nós levamos a melhor. Vamos lá, jogando com boots, é claro, com bots. Vamos lá, então, agora pra outro modo. Vamos lá, então, agora no mapa da hora, que é o mapa aí, já em homenagem. É o mapa da Retrópolis, né, mano? Então, já tem aí a temática da Retrópolis, muito neon, eles só lavam até na, naquelas caixas que a gente recebeu. E olha o dano aí que vai dando, vai dando. Olha lá, bateu ali, soltei minha soltei minha, meu super, né, o meu chicletão, soltei o meu chicletão bateu, bateu, bateu boa, pegamos ali, ela ali agora a gente vai aí pra treta vamos arremessar o Leo pra longe eita vamos soltar ali, oh, nossa, pegou ali passou rápido, passou rápido vamos esconder aqui, porque o negócio vai ficar doido Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou dar aquela paulada ali pra jogar pra longe. Olha que top, mano. Eu consigo jogar o adversário pra perto de algum amigo meu, né? Então essa é a ideia. Olha lá, arremessamos de novo, conseguimos bater ali pra longe. Ali a gente tem agora ah, o poder de novo, o... Eu esqueci o nome dele, o... Ram... O Ram... Hum Ram... Hum hum, não lembro agora direito. Mas é isso. Ó, batemos ali pra longe. E aí a gente vai agora dar o dano ali pra... Aí, bateu na volta, conseguimos dar o dano ali pra fechar Muito top, né? E esse mapa ficou muito bonito Vocês veem ali do lado, tem jukebox ali do lado também Tá uma doideira esse mapa, tá muito bonito mesmo Vamos lá, vamos arremessar pra longe aqui o Leon Não, foi a Pan, acabou sendo a Pan ali. Acabou sendo a Pan Olha lá, soltei a minha... minha... bubble gun Meu chicletão, né? Meu, meu famoso chicletão Ah, isso aí, recebemos ali... A vitória Muito legal, tá? Esses mapas são muito bonitos Vamos agora jogar em outro modo pra ver como que tá Vamos lá então, mais um modo aqui Agora é o roubo, hein? E olha que lindo que tá esse retrópolis do roubo aqui, mano Tá realmente muito bonito Olha, vários detalhes Cara, tem uns cones aqui muito top também Ó, oh, dá pra destruir, que top Nem sabia Vamos lá, batemos aqui de leve Soltamos ali Nosso chicletão Pega ele Pega ele. Opa, beleza. Pegamos ali. Vamos lá, vamos tentar subir ali. Eu quero ver o meu esqueletão, quero testar o esqueletão. Nossa, bateu um pra longe, né, mano? Bateu um pra muito longe. Quero testar meu esqueletão. Bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, bate. Quero testar meu esqueletão aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero fazer isso aqui, ó. Pra ver como que tá isso daqui. Se ele dá muito dano ou não. Qual que é a ideia? É, não tira muito dano, não, viu? Tirou 8 ali, aliás, se não me engano. Foi isso, foi isso. Vamos ver ali se dá, dá dano na toa oh, aí dá, hein, aí dá, hein Ó, dá bastante, hein, dá bastante Dá bastante Ó, agora a ideia é fazer ali bater bastante Vamos lá, bateu, bateu, bateu, bateu, bateu Nossa, é muito dano ali, hein ela dá rebatida ali, o bagulho é doido, hein O bagulho é doido você é louco, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí a gente solta aqui de novo, aqui, ó O chicletovski Pra dar o dano ali, mano É muito chiclete ali, mano É muito chiclete rebatendo ali E aí é o seguinte, mano, a minha rebatida pode pegar Todos os personagens de uma vez E jogar todos pra longe de uma vez só O chiclete pode ficar batendo E voltando ali nos personagens Quantas vezes precisar, é uma doideira Então é isso, galera, aproveita ali ó, Vou soltar aqui meu chiclete de novo E aí a gente consegue ali, opa, juntou tudo ali. Olha meu chiclete como vai longe, mano que isso, que absurdo Vamos soltar o chicletão ali de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o chiclete batendo lá várias vezes, ó Meu Deus, que doideira Vamos lá agora pra fechar essa partida Porque aqui já foi O modo também já foi É isso, mano, jogando com a Bibi Ao vivo, galera, é isso mesmo jogando, ó. Jogamos aqui algumas, algumas Vezes com a Bibi Personagem Zica da Balada, tá aqui pra vocês, ó, a Bibizeira. Então vocês puderam ver aí um pouco mais do super dela, do, da habilidade passiva que ela empurra os personagens pra longe, além de dar o dano neles também. Você viu que quando você tá muito grudado no personagem, quando você vai bater, acaba não batendo, não pegando no personagem, dependendo do posicionamento que ele tá, não pega, então tem que ficar ligeiro também. Então é isso, alguns detalhes pra vocês aí, pra vocês poderem ganhar a Bibi e jogar de uma forma que seja muito top. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, deixa o like Não esquece, hoje tem live no Facebook O link tá aqui na descrição Vai lá, começamos mais uma semana Live todos os dias pra vocês Então é isso, galera, tamo junto, é nóis Um abraço, falou! Fui!